Eu tenho o prazer de receber aqui o Antônio Paza Júnior, que é diretor comercial da Robustec, e ele está trazendo uma novidade aqui para o show rural, né? o sistema Rolon Roll-off para trator. Explica para nós? Exatamente. A Robustec está trazendo o sistema Rolon Roll-off para trator. É um sistema pouco conhecido ainda no, no Brasil. Uh, a gente buscou essa tecnologia fora do país, uh, criamos um produto uh, robusto. E acoplável a todos os equipamentos Rolon Roloff nacionais. Então ele é um equipamento que, ele, independente da marca, independente do, do produto que o agricultor já possua dentro da família Rolon Roloff, ele pode trabalhar também com o nosso sistema Rolon para trator, que a gente chama ele de Rob Certo. Mas vocês também têm outros equipamentos que estão trazendo do setor de construção, de carga, para aplicar na agricultura, né? Exatamente. A gente tem um sistema de caçamba basculante para caminhão, que é um sistema trilateral, onde ele pode ser usado tanto para construção civil, que é o mercado que a gente vem trabalhando hoje, quanto ao mercado agrícola. A gente enxerga um grande potencial dentro do mercado agrícola, tanto para caminhões, quanto na versão reboques, para trator. Como é que está sendo a visitação, o acesso agora aqui na feira? Está bem legal, a gente tem uma expectativa muito boa da, da feira e graças a Deus nesses dois primeiros dias uh, isso vem se concretizando, a gente já fechou alguns negócios, está bem interessante para nós. Não é o primeiro ano que a gente participa do, do show rural, a gente já participou de outras versões. A gente julga que essa é uma feira muito importante para o nosso segmento. A Robustec também tem outras linhas de produto, que são componentes, onde a gente comercializa aí com o pessoal dos, dos implementos agrícola. Muito bem. Te agradeço, Júnior, por essa informação. E é bom saber que cada vez mais tem empresas aproveitando né, essa grande demanda do agronegócio para trazer soluções. Muito obrigado, viu? Obrigado.